Não é minha intenção aqui definir o que é ser rico, pobre, mas sim conversarmos sobre o que eu entendo por ser rico no sentido pleno da palavra, mesmo porque cada um de nós vai defender, vai definir o ser rico conforme o seu padrão mental, portanto, nada de discussão, mas sim vamos buscar algo comum que possa corroborar com a nossa evolução. Olá, eu sou o professor Antônio Bizi, sou ativista quântico, para psicólogo clínico e nesse vídeo vamos conversar que riqueza é um estado de ser e não somente ter. No seu livro A Ciência de Ficar Rico, o Wallace, já no capítulo 1, fala o seguinte Não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida Realmente completa e bem sucedida Nenhum homem pode atingir o ápice de desenvolvimento de seu talento Ou de sua alma se não tiver dinheiro suficiente Pois, para expandir a alma e desenvolver seu talento Temos que recorrer a muitas coisas que somente o dinheiro pode comprar Então, é preciso de, nós precisamos da moeda para vivermos Na verdade, o que quero comentar aqui é a dificuldade que as pessoas têm para conseguir o tão sonhado dinheiro. Consequentemente, vai faltar uma qualidade de vida e nunca terá uma, uma vida confortável. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu tive muito dinheiro, fui à falácia, tive dificuldades e agora estou numa situação bem tranquila. Terapeuticamente falando, a maioria de nós sofre um boicote emocional. É uma espécie de auto-sabotagem incrível com relação a dinheiro. Foram inverdades inseridas no subconsciente e que se tornaram verdades. Verdades absolutas com relação ao dinheiro. Por exemplo, eu estive no seminário, foram sete anos que fiquei com eles, lá com os padres em São Paulo, e lá me ensinaram na época que o dinheiro é amigo do diabo. Que quem tem muito dinheiro vai para o inferno e bem aventurados os pobres. Olha, sofri muito. Tive inclusive uma falácia econômica, até ressignificar as emoções que me bloqueavam. Então, hoje eu sei que nós nascemos ricos. Tudo era possível quando a gente era criança. Ninguém veio para ser pobre. É uma determinação do pai. Lembra que ele disse, eu vim para que tenha vida em abundância. Então temos que viver na nossa plenitude E satisfazer-se com pouco Acreditar que esse pouco é bom É pecado Acreditar que não merece Ou entender que isso não é possível É pobreza de espírito Você não é isso Portanto ser rico É um estado de espírito Ou seja, a riqueza está No seu, no seu subconsciente Dentro de cada um de nós Então eu já falei em alguns vídeos a riqueza é como você pensa, é como você age. Tudo nasce de dentro para fora. Então, a riqueza vem do meu estado de ser para o ter. Ou seja, eu preciso sentir o que quero, pois o que eu sinto vai para o universo, que é o meu parceiro, é o nosso parceiro de caminhada. E automaticamente o processo desencadeia para que a gente consiga o que nós desejamos. O que é um estado de ser? É ser você. É ser inteiro. É ser íntegro. É ser uno. Viver o aqui e agora, no momento presente. É estar em harmonia com a totalidade. É conectar-se com a massa pensante, com o cosmos. E sentir-se um abençoado, merecedor de todas as bênçãos e moedas. Claro que o teu trabalho, o teu processo é importante. Porém... Lembre-se que um estado de ser pleno abre as portas para a sua realização. Ninguém vai fazer por você, mas você está conduzido no processo de ser rico. Segundo a física quântica, tudo está feito. Eu estive com o doutor Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos do mundo, uma imersão com ele, e ele falou exatamente isso. Basta simplesmente sintonizar, tudo é sobreposto. Então, teu estado de ser é a chave. Para quê? para ser rico, talvez esteja me perguntando, por onde começar, por você, se se tira algo que está impedido dessa maneira de ser rico, busque ajuda, eu fiz isso, sozinho é difícil, busque um terapeuta, um mentor, alguém que conheça o caminho, para te trazer de volta na sua essência, é óbvio que o, que o vídeo, que esse vídeo, não tem intenção de, re, de receita de bolo, mas sim um despertar para a tua necessidade de uma reavaliação do teu processo interno com relação a ser rico. A decisão sempre será sua. Para mim foram tantas dificuldades que passei que permite comentar que tudo, absolutamente tudo, começa com relação harmoniosa que tenho comigo Assim, o universo será parceiro e dirá sempre sim na minha caminhada. Olha, você pode até ser milionário por outras vias, por outros caminhos, por caminhos curtos. A escolha é sua. Porém, em um determinado momento, a sua criança interior vai gritar e provavelmente a dor será insuportável. No estado de ser harmonioso, tudo será realizado com alegria na alma e os bens materiais serão muito bem-vindos e abençoados. O mantra para você, se você repetir todos os dias, vai te ajudar, com certeza, com muita emoção. Diga para você, faça um cartaz, coloque lá na cabeceira da sua cama, em algum lugar, algum lugar que você possa ver, ou num cartão no seu bolso para você olhar todos os dias. Vai repetindo com emoção. Eu sou digno de ser rico, eu sou digno de viver... Eu sou digno de ser e ter prosperidade. Eu sou digno do merecimento do que o universo tem para mim. Eu mereço, eu recebo, eu aceito, eu agradeço, eu tenho muito dinheiro na minha conta. Repita isso, vai te ajudar com certeza. Bem, espero ter colaborado na tua evolução, se não me perdoe de tomar teu tempo. Deixe um comentário aqui abaixo, um like, é muito importante para mim. Assine meu canal no Youtube, se não é assinante ainda, e compartilhe com seus amigos. Um abraço carinhoso, Namaskar, e até o próximo vídeo.